Então vamos lá começar aqui com as equações de primeiro grau e eu chamei de nível 1 porque são aquelas uh, mais fáceis e aquelas que vocês têm que, uh, sem saber fazer esta, não sabem fazer nenhuma. Então eu pus aqui uma balancinha, não se esqueçam que o objetivo da resolução de uma equação é descobrir a incógnita, que é aqui o que eu chamei de X. Então eu vou escrever esta, equacionar este problema que tenho aqui na balança. Isto fica x mais 4, porque eu pus 4 bolinhas, igual a 9 bolinhas. Pronto. Que valor é que toma o x para que ele, consumando com 4, vá dar 9. Eu até podia fazer isto de cabeça, mas não vou fazer de cabeça. Vou equacionar o problema. Então, isto é equivalente a ter. Está aqui o sinal de equivalência e eu, para ter o valor de x, eu tinha que retirar estes 4 deste prato da balança. Mas se eu retiro o 4, o, estes 4 do prato da balança, para que a minha balança fique equilibrada, eu teria que retirar também 4 do outro lado. Então, como é que ficaria? Eu retirava 4 aqui e retirava 4 aqui. Logo, a minha equação ficaria... No primeiro prato da balança, que é o meu primeiro membro da minha equação, sobrava-me só x, igual no segundo prato da balança sobrava-me 5, porquê? Porque tinha retirado os 4 e 5. Logo, a solução seria o número 5. Vamos então fazer outro exemplo, para depois vocês fazerem o, os que eu vos proponho sozinhos numa ficha. Vamos pôr agora... 3 mais x igual a, um, vamos pôr 10, pronto. Então, vamos ter a mesma lógica. Pensem que tinham a tal balança em que eu vou ter aqui um x... Depois vou ter aqui uma, duas, três bolinhas e do outro lado vou ter dez bolinhas. 3, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. A lógica, já sabem, que é saber qual o valor da incógnita, que é o valor de x. Coloco o meu sinal de equivalência e vou escrever uma expressão equivalente a esta. Então o que é que eu tenho que retirar do primeiro prato da balança? Tenho que retirar um, duas, três bolinhas. Não se esqueçam que temos que pagar o preço por estar a tirar estas bolas. Então vou tirar uma, duas, três bolas do outro lado. Como é que isto vai ficar? Atenção, vou só assinalar aqui o que é que nós fizemos. Retiramos três deste lado e retiramos três deste lado. Logo, a minha equação no primeiro prato sobrou x, igual no segundo prato sobrou 5 mais 2, são 7, que é o mesmo ter 10 menos 3. Logo, a minha solução seria o número 7. Bem, agora vão fazer vocês sozinhos aquelas que eu vos proponho. Até já!